O misterioso casarão mal-assombrado, de Araraquara, São Paulo. Um casarão abandonado no interior de São Paulo tem chamado a atenção de curiosos e estudantes de paranormalidade. Se localiza no assentamento Bela Vista, na área rural da cidade de Araraquara. Pessoas que moram nas redondezas relatam que costumam ouvir sons de gritos, gemidos de dor, pedidos de socorro, dentre outras manifestações. A história deste casarão é muito triste. No ano de 1884, este casarão, e as terras sobre as quais este foi construído, pertencia à família do coronel Antônio Joaquim Carvalho, barão cafeicultor desta região. A casa era a sede da fazenda de café e mantinha escravos mesmo depois da abolição da escravatura, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Quando os fiscais compareciam para verificar o local, os escravos e escravas eram escondidos em pequenos cômodos subterrâneos. A arquitetura da casa é uma obra enorme que conta com numerosos cômodos, mais de quarenta, também muito espaçosos e com portas e janelas bem altas. Requinte que não se percebia nas senzalas, que eram pequenas construções bem baixas, com janelas e portas de acesso muito estreitas, praticamente o porão da casa. Grande onde se guardava a força de trabalho para a nobreza do café. A última família a morar no casarão lacrou as áreas de acesso para a senzala há aproximadamente 20 anos atrás. Próximo ao local, ainda existe um muro com correntes presas nas quais os escravos e escravas eram punidos e torturados severamente. A estrutura do piso na casa está toda comprometida, então não há possibilidade de acesso pela entrada principal. Por conta do abandono, atualmente o casarão está infestado de morcegos e insetos, devido à deterioração sofrida ao longo dos anos. Os cômodos do coronel também estão sob risco de desabamento, o que impossibilita o acesso a seus aposentos. Muitas pessoas que passaram pelo local alegam ter ouvido gemidos entristecidos, vozes pedindo água e comida, chorando, mesmo sem a presença de mais ninguém no local. Estranho, não? Sim. É bem aterrorizante. Não desconfio que seja um local com energias negativas, devido à triste e aterrorizante história deste local, cheia de violências e maus-tratos que aconteciam cotidianamente, ainda mais com o respaldo da lei, e perduraram por um bom tempo, mesmo depois da abolição da escravatura. Mesmo em meio à decadência em que se encontra. Alvo de vandalismo e invasões, ele ainda mantém a imponência da construção de dois andares, datada de 1880, época em que a fazenda era uma grande produtora de café. Com a chegada da usina Tamoio e a expansão canavieira, o casarão tornou-se a moradia da família do gerente da fazenda, conhecida na época como Sessão. Após o fechamento da usina, chegou a ser ocupada pelos assentados, mas foi abandonada, dando margens para lendas e histórias a seu respeito. Quem chega vê primeiro a parte de trás, onde um grande fosso ovalado, parecido com uma piscina rasa chama a atenção. Dizem os moradores, que o local era utilizado para punir os escravos da fazenda de café, obrigados a entrar em um banho de salmoura após serem açoitados. O entorno do casarão está preservado, o mato é sempre retirado, o que facilita chegar à construção, mas o acesso vai até aí. Não é permitido entrar no casarão que está com a estrutura bem debilitada. O chão de madeira do último andar foi todo destruído e onde ainda a cerâmica, boa parte cedeu, formando grandes buracos que permitem ver o andar. As paredes têm marcas de fogo e andando em volta da casa é possível tropeçar em pedaços das janelas que estão caindo. Mais ainda é possível observar detalhes das ferragens que enfeitavam as janelas e varanda, um vislumbre da luxuosidade que era a casa em seus tempos áureos. Um sonho de todo o assentamento é ver o casarão que está em processo de tombamento, revitalizado, mas nenhum dos muitos planos, entre eles a montagem de um restaurante e de um museu, ainda foi posto em andamento. Mal-assombrado Mas foi a fama de mal-assombrado e não o seu valor histórico que tornou o casarão famoso. A lenda tomou forma quando a revelação em papel de fotografias tiradas no local mostraram um vulto na janela. Mesmo interditado com placas proibindo a entrada, devido ao risco de desabamento, é normal encontrar curiosos andando pelos escombros, sobretudo aos fins de semana, atraídos pelas histórias do fantasma e ansiosos por fazer uma foto que registre o tal vulto. Dizem-se tratar do coronel Antônio Joaquim Carvalho, que construiu o lugar e, segundo a história, era um homem muito poderoso e cruel, que mantinha escravos mesmo após a Lei Áurea. Carvalho foi morto em 1897, em uma briga com o jornalista Rosendo de Souza Brito, que foi detido pelo crime, mas tirado da prisão e linchado, junto com seu tio Manuel de Souza Brito, na frente da delegacia, no episódio conhecido na história de Araraquara como o Linchamento dos Britos. Lugar de festa Bem em frente ao casarão há ainda um grande terreiro, que era usado para a secagem de café e onde hoje é realizada a tradicional festa junina no Bela Vista, uma das mais famosas de Araraquara. A festa é, sem dúvida, um dos maiores canais de contato entre o assentamento e a população de Araraquara e reuniu cerca de 6 mil pessoas este ano. O evento está no calendário oficial da cidade. A festa, que sempre foi feita pela comunidade, Começou a crescer justamente com a intenção de se aproximar da população de Araraquara e mostrar o que era produzido no assentamento e as comidas tradicionais dos seus moradores. Tudo era de graça. As mulheres passavam dias preparando doces para serem servidos na festa. Com o evento ganhando proporção, a festa foi ampliada e hoje muitos itens são vendidos em barracas de pessoas de fora do assentamento, como kafta, pastel, mandioca frita, milho verde e quentão. Parte da renda obtida com a festa é destinada à manutenção da Capela de São Judas da Tadeu que fica no assentamento bem próximo ao casarão. A construção no início do século XX guarda características arquitetônicas deste período e é o centro social da comunidade. Mas a festa ainda segue com a distribuição gratuita dos doces de mamão e abóbora. Na edição deste ano foram feitos 120 quilos feitos com frutas doadas pelos assentados e produzidos pelas mulheres da Associação das Mulheres Camponesas, Tanca. Tradição preservada. São as mulheres do assentamento as principais responsáveis pela preservação e disseminação da cultura do povo rural e caipira e para isso elas usam a comida. Nas casas do assentamento Bela Vista. A cozinha é cômodo principal. Nela são feitos pratos, chás e infusões medicinais, doces variados, tudo com bichos e plantas retirados dos quintais e dos sítios feitos nos lotes. Nela, as famílias se reúnem para festejar, conversar e descansar do dia de trabalho. Com fama de mal-assombrado, o casarão do assentamento Bela Vista ainda conserva a imponência da obra construída em 1880. O prédio foi, inicialmente, sede de uma fazenda de café e, em seguida, de uma usina de cana de açúcar. Os dois terreiros de café, em níveis diferentes, ficam em frente ao casarão e secavam o fruto daquele ouro negro do Brasil diante dos olhos do dono. O casarão abrigou escravos, que viviam no andar inferior, sob os pés do seu senhor. Após o fechamento da usina, o casarão foi ocupado por assentados da reforma agrária. A fama de mal-assombrado começou quando uma foto tirada no local mostrou um vulto na janela que dizem ser do coronel Antônio Joaquim de Carvalho, antigo proprietário da casa e personagem central no linchamento de Rosendo e Manuel de Brito. Em 2013, uma equipe de caça-fantasmas esteve no local e a investigadora Rosa Maria Jaques garante ter conversado com espíritos de escravos. A visita foi gravada e está disponível no YouTube. A tradicional festa junina do assentamento Bela Vista é realizada em um grande espaço, formado pelos terreiros de café, em frente ao casarão. O evento está no calendário oficial de eventos do município e já reuniu cerca de 6 mil pessoas.